Então deixa que eu rimo, mostra como funciona yeah. Por isso que eu faço verso que é desse jeito é. Yeah. Você não aprendeu ainda que a cultura do hip hop gira em torno de respeito Sendo que você tá merecendo a minha rima Por isso a saga não continua Então você vai pagar as contas dentro de casa E quando você sair o chamo de cober na rua yeah. Mas como que funciona, yeah. Tá embaixo do meu pé porque não sabe fazer verso yeah. Porque você não tem flow Você até tentou, mas foi bem perverso Você yeah. tá de deboche Você tá de deboche yeah. O Johnny paga as contas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 A cultura é de respeito, mas tem que respeitar para ser respeitado, cultura de homem. É, cultura de homem, okay. por isso que agora vou rimando com a fé, Jay. A cultura não é só para homem, a cultura é hip hop e ela é pra quem quiser. Okay. O Johnny paga as contas da mãe, isso que você fala pai, por isso no verso você não foi foda. O guiadinho até paga as contas yeah. das mulheres dentro da sua casa, você é machista com o okay. na roda.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 10 anos de corre, caralho, criança panguando. 10 anos de corre, eu tava fazendo um e tu ainda tava mamando. O eu nunca vai lutar, só por medalha de bronze. 10 anos de corre. Gritando na minha cara, achando que você vai chegar nos 11, né? E você falou de família, tem 10 anos de corre, vai se fuder. Se gritar de novo na minha cara, você nem vai ver o teu filho crescer. Eu vou terminar a Rimerrada E não tô gostando você eu vou terminar o round gritando na tua cara.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 eu Black, Black por inteiro uh! Você não é relíquia porque você não morreu Você é relíquia porque você chegou aqui e aconteceu uh! E fez valer, por isso que eu protejo os meus Até aqueles que foi a relíquia, que eu sei que tá bem com Deus uh! Mesmo se não tiver, é relíquia também Porque você sabe como é que é meu mano, vários mano forem ao trem porque você sabe, meu mano, como é que é o improvisado Estando em cima ou estando embaixo, tá no coração e tá sempre lembrado oh! Sempre na que atitude, delícia, por isso que eu gosto desses meus parceiros Que manteve a latitude e a sobriedade Na hora que desceram pra pista, mas não era para assaltar E foram confundidos com racista oh! Pode crer, meu mano, confundido com racista Viar o meu que tá vindo pra escola e foram confundidos pela polícia oh! Oh!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 Você sabe a rima em brasa Você não voltar de ladinho Você vai voltar mancando pra sua casa Vai dando palma que eu chego tranquilo agora no intuito Eu não gostei do jeito que você remexe Eu rimo e ainda me remexo muito Nada gascar, vai ficar igual a goma de mascar. Tá fudido, vai ficar remagado. O quantos tem pra te mastigar Ele tem pra mastigar Só que eu mando o um papo reto Só que você vai quebrar todos os seus dentes Porque o oh, moleque aqui é de concreto Você entendeu, meu mano? Acho que você tá fumando erva Madagascar, você remexe muito Esqueceu que é o leão que comanda na selva Ah, para de caça meu mano Eu te jogo pra luz Quem comanda na é o J, Johnny É você Tá ligado, meu mano? Como é que agora você já foi? Oi, oi, oi, oi Oi, oi, oi, oi, eu tô no instrumental. Vai tomar um tchu, lala, oi, oi, tchau, tchau. <risos> ei, ei, ei, ei. Ele se remexe, remexe, eu corto seu pescoço. Cê vai se remexer muito quando eu quebrar seu osso sabe que você é um vacilão corta o pescoço ele vai continuar mexendo só que aqui na minha mão louco meu mano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 e quando quiser rimar aqui em cima faz igual o mano falou e Demorou mano e não pode par. O cante agora vai apanhar. Tá no meu tiro os cara que veio te carregar. Tá do Dell obrigado. agora ele tem alguma coisa para falar. Olha para esse cara. Sinceramente a verdade eu jogo na cara porque você só rimar por like. Agora vai só rima por hype Nossa, que rima fraca Falando crackneto Neto antes desse psicopata Tá rimando muito mal hoje, rapaz Devia fazer igual o craque Neto diz tá, eu não jogo mais Só que eu jogo e não anima Só que o cante joga Joga fazendo rima Foda-se o craque Neto, porque eu sou o Brunão É edição especial A sua rima não Que quando eu tô rimando eu sou letal Cê sabe que eu faço R.A.P Depois que eu te bater Eu vou comemorar lá com a ACD Vai comemorar lá com tá, a ACD, As ideias do esse papo aí agora foi de vacilão Boa papo de vacilação Porque as crianças são esperanças Só que sua rima não Que mentalidade curra A esperança é você subir aqui e me dar uma surra Coisa que não acontece Se eu for nem é lógica Toda vez nada de desculpinha Sua surra de novo foi trágica Ei, pavô, ah,